Pessoal, muito boa tarde aqui Novamente as vendas não param aqui na ETA Estamos aqui com o nosso aluno Sebastião Júnior Dá a palavra aí pessoal, Sebastião E aí, aqui é o Sebastião de Pedro Leopoldo Tem um lava jato e o pessoal está procurando muito a área de polimento Exato. E eu fiquei sabendo da ETA A empresa muito boa, fantástica, responsável E eu já estou levando aqui, ó, que vocês ver Virar para vocês aqui Estou levando meus maquinários, fiz o curso. Acabou o curso agora. Politriz, né? Estou levando aqui, ó, a Vonix, Menor preço do Brasil. E, e eu aconselho quem está nessa área, melhorar mais o... Não ficar... Ah, isso aí, um bom, ficar bom Procurar a melhor coisa possível, porque hoje, a demanda hoje é limpeza. Carro não virou luxo. Carro virou patrimônio. Exato. Obrigado aí, Gustavo. Também, muito obrigado por é. ter escolhido a ETA, viu, aluno Sebastião? Tamo junto aí sempre. Sempre, em nome de Jesus, as suas perguntas também. O curso continua após o curso. Aquele combinado de você reciclar depois, né? Você quer reciclar a vitrificação aí. Isso. Quando você quiser puder cursar na próxima turma, você me fala, né? Aí eu, aqui na ETA, pessoal, sem é um preço, o curso ele continua. Com a, no WhatsApp, nas perguntas. Tô com um carro assim, o que você me aconselha? o meu farol tá desse jeito. Aí eu vou assessorando o um aluno, né? E graças a Deus ele já tem lá clientes potenciais. Já levou o kit aqui para estar o carro dele, né? Pra, ele já vai pegar no carro dele é, final de semana, né? Domingo, domingo. Domingo, exato. Na folga dele. E é isso aí, pessoal. Vai estar tá muito bom, graças a Deus. Aí precisando de um curso sério aí, só curar aí o pessoal Gustavo. Gustavão, é o cara <risos> Tamo junto pra sempre, Gustavo é Em nome de Jesus Amizade cara. que continua Gostei muito, muito de conhecer Profissional até tá aqui, viu ETA <risos> Amém, Estamos na humildade aqui <risos> Show do milhão, fica com Deus aí, pessoal Ô, Valeu, pessoal E vai de galope, correndo, correndo em congestionamento agora Isso aí Vai <risos> <risos> <Mas risos> vale a pena, viu, pessoal Muito obrigado, agradecido e eu agradecido pela sua aula aí, professor Gustavo. Amém, meu querido. Vai com Deus, Deus te acompanhe. Amém. Sucesso. E embora satisfeito, viu, pessoal? Quero que meus clientes fiquem satisfeito assim, igual eu fiquei com o professor Gustavo. Amém. O curso é muito interessante, fácil, não vai se arrepender. Fica agradecido, que bom na humildade. Em nome de Jesus.